A Justiça Eleitoral adota o sistema simplificado de análise de prestação de contas para candidatos que tenham movimentação financeira de no máximo 20 mil reais e nas eleições municipais para todos os municípios que tenham menos de 50 mil eleitores. Nesses casos, a prestação de contas é analisada no modo simplificado, ou seja, apenas por meio do sistema SPCE módulo analista. Então, não é a prestação de contas que é simplificada, é a análise que se dá de forma simplificada, apenas no confronto entre a apresentação do módulo SPCE candidato com o módulo SPCE analista. Um abraço e até o próximo.